E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Tempo instável. Frente fria vindo por aí. Já chove em alguns cantos do interior paulista, no oeste e no sul, na divisa do Paraná. Durante o dia, calor. Antecedendo a chegada da frente fria para valer o que vai acontecer entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã, Virão aí rajadas de ventos fortes em alguns momentos. Temperaturas vão cair à noite, principalmente durante a próxima madrugada. Sexta-feira gelada em todo o estado. Muito agasalho e cobertor. Fim de semana será frio e chuvoso no começo do fim de semana. Depois melhora, mas o frio continua. Um abraço a todos. O do tempo.